Vamos começar repartindo esse cabelo no meio. Agora, em um dos lados, eu vou repartir em três partes e vou iniciar uma trança normal embutindo de cima e de baixo. Essa trança, ela vai seguir paralela com a risca do cabelo. E o que eu vou embutir não vai ser... Mecha daqui da frente. Eu vou fazer uma linha imaginária e buscando as mechinhas daqui. Quando eu chegar na metade da cabeça atrás, eu continuo a trança sem embutir nem em cima nem embaixo. Agora, eu só vou afrouxar. Música Igualzinho que eu fiz deste lado, vamos fazer do outro lado. Terminei outra trança, você viu que as duas estão bem juntas e paralelas. Voltei aqui no começo, puxei uma mecha de cabelo lá na frente. E agora, eu vou iniciar outra trança de três pontas, onde eu vou embutir apenas da parte de baixo. Aqui, eu vou tirando as mechas, trazendo a trança para baixo... Até encontrar com as tranças que eu fiz lá atrás Aqui eu tô soltando só as partes de baixo Continuei a trança até o mais até o final e vou soltar faço a mesma coisa do outro lado e enquanto eu faço tudo igual eu vou mandar beijo pâmela Raíssa da silva oliveira de 13 anos ela é de são pedro do turvo em são paulo um beijo Pamela. Outro beijo vai para Gesiane Lima, não me disse a cidade, mas mandou a foto lá no nosso grupo do Facebook. Obrigada pela participação. Se você também quer ganhar um beijo aqui no tutorial, deixe nos comentários aqui embaixo o seu nome e a cidade que você mora. E para mandar foto dos seus trabalhos, nós temos lá no Facebook... Tranças e penteados, grupo para você participar, mandar suas fotos de penteados de trança, tirar suas dúvidas, falar sobre beleza. Vem bater um papo com a gente, participe. A finalização eu pensei em duas coisas: uma, nós temos quatro tranças aqui, fazer uma trança larga com essas quatro tranças. Assim, por cima, por baixo, por cima, aí volta aqui, ó, por baixo, por cima, por baixo. E vou fazendo até terminar e fica assim uma outra trança. Agora, outra terminação, outra finalização manter essas duas do meio paralelas e cruzar as da ponta em cima delas. E aí eu costuro com um grampinho com um grampinho por trás eu venho costurando uma trança na outra. Vamos ver como fica? As pontas eu não passei elástico de silicone Eu vou também costurar as mechas para não ter que colocar o elástico Então, nos, nas duas tranças lá do fundo Eu coloquei elástico Porque essas tranças da frente podem cobrir Aqui as duas da ponta eu cruzei e costurei, e não passei elástico de silicone, como expliquei para vocês, eu costurei também as pontas. E assim nós temos a trancinha de hoje. Uma trança muito fácil de fazer e fica super bonita. E gente, não se esqueçam, inscrevam-se no canal. Ative o sininho para receber todo sábado uma novidade e deixe meu like aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima!